E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer uma análise de problemas envolvendo integrais definidas. E, para isso, nós temos o seguinte: a população de uma cidade cresce com uma taxa de RT igual a 300 vezes E elevado a 0,3T pessoas por ano, onde T é o tempo em anos. No momento T igual a 2, a população da cidade é de 1.200 pessoas qual é a população da cidade em t igual a 7? Qual expressão podemos usar para resolver o problema? Ou seja, uma dessas expressões consegue resolver esse exercício. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente descobrir qual é. Vamos olhar o que temos aqui. Bem, nós temos a função da taxa bem aqui. Portanto, se quisermos encontrar a mudança na população de um tempo para o outro, o que você pode fazer? É pegar a integral da função da taxa de t igual a 2 anos até t igual a 7 anos. Então, a integral de 2 a 7 de rt dt. Ou seja, isso aqui vai nos dar a mudança da população de 2 até 7 anos. Ou seja, isso aqui vai nos dar a mudança na população. Mas o exercício não quer isso. O que ele quer é saber qual é a população em t igual a 7 anos, e essa integral representa a mudança de 2 até 7 anos da população da cidade, ou seja, não considera o que vem antes de 2 anos. E para resolver isso, quando o tempo é igual a 2 anos, a população da cidade é de 1.200 pessoas, ou seja, nós devemos somar 1.200 pessoas a essa integral. E é o que temos aqui nessa alternativa D, né? E nós podemos até se olhar as outras alternativas aqui rapidamente, essa alternativa B está incorreta, porque ela é apenas a mudança na população. É somente essa parte. Essa integral nos diz quanto a população aumentou de 2 até 7 anos. E não é isso que queremos. A alternativa C é o quanto a população aumentou de 0 até 7 anos. E essa alternativa pode até te confundir um pouco. Você pode pensar, espera aí, essa não é a população da cidade? Sim, mas, nesse caso, está considerando que não existem pessoas no tempo zero e você não pode ter certeza disso. Talvez a cidade iniciou com 10, 15, 20 pessoas. Não dá para saber ao certo quantas tinham inicialmente. Portanto, essa alternativa também está incorreta e essa aqui é uma diferença entre derivadas. Com toda a certeza, também não é. Vamos fazer mais um exemplo? E temos o seguinte. A profundidade da água em um tanque está variando a uma taxa RT igual a 0,3t centímetros por minuto, onde t é o tempo em minutos. No momento t igual a zero, a profundidade da água mede 35 centímetros. Qual a variação na profundidade da água durante o quarto minuto? Qual expressão podemos usar para resolver o problema? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. O que queremos saber aqui é qual a variação na profundidade da água durante o quarto minuto. Vamos pensar o seguinte, quando queremos encontrar a mudança em um valor, você pode pegar a integral da função da taxa ao longo do tempo apropriado. E o que queremos saber aqui é durante o quarto minuto. Então, nós queremos a integral da função da taxa, ou seja, a integral de rt dt, e todas essas alternativas têm essa função da taxa. Né? Por isso, essa parte aqui é muito importante. Mas por quê? Deixa eu te mostrar isso aqui colocando um plano cartesiano, sendo que aqui nós vamos ter y igual a r em função do tempo, o primeiro minuto vai de zero até 1, o segundo, de 1 até 2, o terceiro, de 2 até 3. E o quarto de 3 até 4. Então, o gráfico dessa função aqui é uma reta começando aqui na origem, já que nós não temos um tempo negativo, e o quarto minuto está nesse intervalo aqui, e que é representado por essa área sob a curva. E, como eu disse, quando queremos calcular áreas sob curvas, nós utilizamos integrais, e o limite inferior é 3. Enquanto o limite superior é 4, então, a integral dessa função de 3 até 4 minutos, que é o que está aqui nessa alternativa. Todas as outras alternativas estão com os limites de integração errados. E note essa alternativa D, ela está querendo saber a variação de 3 para 3 minutos, ou seja, não tem mudança porque o tempo não variou. Com isso, essas alternativas estão incorretas. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal.